Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Queridos irmãos do mundo inteiro, nos últimos dias temos testemunhado a triste experiência da guerra na Eurásia. Rússia atacando a Ucrânia, e o mundo inteiro em choque diante de tal situação. Como Igreja Mundial, estamos orando por estes dois países. Estamos orando também por nossos membros da região. E eu quero pedir, por favor, que você intensifique suas orações, suplicando a intercessão divina. Graças a Deus, até este momento, dia 2 de março, nenhum de nossos irmãos foi ferido nossos membros estão se retirando para a região oeste do país que está mais distante do palco da guerra nossos irmãos que vivem naquela área estão esperando por eles e alguns até já estão sendo recebidos os irmãos dos países vizinhos também estão se preparando para atendê-los porém, é tempo de guerra e tudo está mais difícil Comprar comida, sacar dinheiro, viajar, sair do país, especialmente os homens, são proibidos de sair. Até o momento, eles ainda têm reserva de comida para prover a si e a nossos irmãos, refugiados de guerra. Entretanto, não sabemos por quanto tempo esta crise se estenderá. O que sabemos ao certo? é que os próximos dias serão muito difíceis. Como família da fé, nós sofremos a dor de nossos irmãos e queremos ajudar também financeiramente. A Conferência Geral já disponibilizou recursos para atenções emergenciais. Entretanto, precisamos de mais. Por favor, irmão, faça uma doação generosa e nos ajude a prover alimento, água, abrigo, remédio e todo o mais que nossos irmãos com certeza necessitarão. Abaixo na tela, você tem a principal informação de como enviar sua colaboração. E na descrição do vídeo, você terá também todas as demais maneiras para enviar as suas ofertas. Nós contamos com você! E que Deus te abençoe.